Mais que ando com uma enxaqueca que não me larga, nem com silêncio nem com escuridão. Já o barulho não me incomoda particularmente, o que é estranho. Realmente é estranho. Nunca tive enxaquecas. Pois eu sinto um latejar nas têmporas, às vezes nem me consigo levantar da cama. Sim. Provavelmente estás deprimido. Costuma começar assim, não é? Com enxaquecas? Não sei. Nunca estive deprimida, só irritada. Pois. Falava de não conseguir sair da cama. Suponho que se fosse de um sofá, seria só preguiça. Às vezes é o coração que me palpita com uma violência. Hum, não consigo segurar nas pernas. Espera, não és hipocondríaco, não. E o hipocondríaco sabe que o é? Desculpa, mas chamaste-me aqui exatamente para quê? Não te lembras quando vinhamos para aqui brincar? Sim. Não tens saudades desses tempos? Não tenho muitas, não. Antes passávamos mais tempo assim, juntos, assim seguido Lembro-me que andava muitas vezes neste boloice e ficava mal disposta. Mas no dia seguinte esquecia-me e depois voltava cá novamente. Acho que era meio parvinho. Pois. Pois? Achas que era? Não, não. Só que agora.. Agora o ok, quê? Agora já sou parva? Não, não é isso. Só que agora quando nos encontramos é sempre assim, aos bocadinhos. E no meio dia de folga para um parque infantil meio abandonado é um bocado tétrico. Desculpa lá. Isto foi também a nossa escola de infância, mas se quiseres podemos voltar. Dás Moleia? Sim, pode ser. Vale corda! Disseste alguma coisa? Fui ao mercado, hoje de manhãzinha. Não estava lá quase ninguém. Aí foste? Sim, para comprar os ingredientes da salada. É tudo aqui da zona. devias dizer alguém. Hã? Nada, nada. Estou a reconhecer este lugar, mas não o consigo localizar na memória. Então não te lembras de virmos para aqui apanhar figos? Ah, sim. Não era o que eu gostava de fazer mais nas férias. Mas lembras-te de quando quase caíste no poço? Pois lá está. Depois íamos fazer compota de figo. Gostava mais do parque infantil. Sim, era engraçado. Porquê é que te lembraste de vir para aqui? Como já somos amigos há tanto tempo, talvez fosse uma forma de comemorar. Comemorar estarmos a ficar velhos? Não. Estava mais a pensar no tempo em que nos conhecemos. Sabes, queria dizer-te que depois de tantos anos... Para de me chamar, velho. <risos> e se fôssemos passear por aqui? Estou aqui tão bem. Não estava a pensar mais em dormir uma cesta. Mas se quiseres, podes ir. Não, não. Faço de companhia. Sou capaz de pressionar um bocadinho. Não faz mal. Eu... Hã? Ah? Nada, nada. Vai lhe Você está uma coisa. Desculpa. Cara, de corva.